mas há muitos anos os tatuadores respeitavam os outros tatuadores e, hoje em dia esta nova geração já não acontece tanto, é okay? ah, um bocado a falta de respeito especialmente em, em abrir nos, nas mesmas zonas, ali nos mesmos espaços okay. um, É porque tu se tu fazias isso na altura, muito provavelmente isto te mal Levavas uma relampada <risos> Uma relampada mesmo daquelas Exato, exato, <risos> exato Relampada! Nos outros podcasts e talk shows e programas de TV ou da internet, estamos habituados a ver um sofá, um cadeirão ou cadeiras bonitas. Aqui no Relampada somos alternativos e diferentes. Temos uma banheira. E neste episódio, na nossa banheira, temos Nelson Caires. Uhul! Uhul! O meu e Virgílio Batista. Yeah. Uhul! Dois nomes incontornáveis na história da, da, das tatuagens e, e dos estúdios de tatuagem aqui na Madeira. E também sempre connosco temos o Alex no som, a Andreia nas câmaras e o Duarte. Duarte, o que é que trouxeste aqui para nós hoje? A pedida dos nossos convidados é uma Amarga Com um suminho de mel, Gil melhor coisa para... A Não, a precisa ver, mais nada. Na tarde. No final, não, não, não, não, não. no final da tarde, sim, porque na realidade isto está a ser, sim, isto na realidade está a ser gravado às 7 da tarde. Há nada. É só um bocadinho antes do almoço. Para abrir Ora bem, a primeira pergunta que eu tenho é provavelmente aquela pergunta que toda a gente faz a todos os tatuadores ou a todas as pessoas que têm muitas tatuagens, que é Qual foi a vossa primeira tatuagem? Que é que é que a começar? Como fui o primeiro a começar, ele é o primeiro a começar também aqui. Obrigado, não a minha primeira tatuagem, a minha primeira tatuagem, pronto, na meia parte, quer dizer, agora se calhar não, mas pronto, demorou uma a decidir e a fazer, e a minha primeira intenção foi fazer durante umas férias que fiz na Inglaterra, das primeiras férias que fiz na minha vida, mas acabei por não fazer porque acho que não conheci o sítio certo, e acabei por fazer depois, mais tarde em Lisboa, que não é Bad status, que foi para mim dos menores, do, dos primeiros e melhores estudos que houve em Portugal. E, quando eu digo melhores na altura. E fui lá fazer a minha primeira tatuagem. Fui a meia fui a receio, fui dentro do braço, fui para estar escondido. Também pronto, havia aquela... Como se marginalizava a tatuagem. Ainda, fa... Ainda faz isso um pouco, mas cada vez menos. E havia parte dos meus pais que... Pronto, Com fiz. que idade é data que fizeste a primeira tatuagem? E eu já tinha anos, mas perante o olhar dos meus pais e se calhar também perante o olhar da sociedade eu ainda não tinha idade para fazer essa tatuagem. Certo! E, e pronto, foi a minha primeira tatuagem, correu bem, foi uma experiência que eu adorei. Tanto é que seis meses, seis meses depois estava a, estava a fazer outra e fui assim que eu iniciei-me no mundo da tatuagem. Foi o que tinha foi, foi uma tatuagem. Exatamente. Foi, foi aí que deu, deu a pica para ser tatuador, digamos assim. Aquela, aquela vontade de ser artista oh, veio ao tecido. E pronto, foi, foi a experiência, foi a minha e, primeira tatuagem. E que desenho é essa primeira tatuagem? Foi um desenho de sail. Eu não gosto de coisas assim muito explícitas. Eu gosto das coisas mais por abstrato, onde tu possas olhar e, e às vezes podes tirar um significado de duas ou três da mesma coisa e então fiz um, um desenho de salta que são duas cabeças de águia mas tu olhaste provavelmente não basta ter essa prestação. mas... Uh, pronto, foi o desenho que eu escolhi como eu disse, eu gosto de coisas mais tribais, mais éticas uhum. e e pronto, um, como eu estava a dizer ainda há pouco seis meses depois estava a fazer a, a segunda a depois, segunda e depois da segunda foi... nunca mais acabou nunca mais acabou <risos> <risos> e tu, Nelson? Qual foi a tua primeira tatuagem? começaste lá com duas? Porque há pessoas que começam logo com duas, não, acho, não, é? não Não, não, não, não. É pode que, ser, que tem que ser de... sempre uma. Eu Primeiro. sabia que ia ficar com a minha cabeça aí prêmio lá em casa, para isso, Ui. mas quem me fez foi aqui este, este grande tatuador que está aqui ao meu lado, Olha que, que engraçado. para mim foi... fui... é o pai das foi tatuagens isso. na Ilha da Madeira e é quem acho que todos Muito os tatuadores obrigado. têm que ter um respeito enorme por ele, porque ele desbravou um caminho que não é fácil desbravar. Um, eu vou estar sempre grato a ele, e, e, e tenho um enorme respeito por ele. Por isso, até, até tenho muito orgulho da minha primeira tatuagem ter sido feita por ele e ainda cá está. Olha, eu já não me lembrava disso, a ser, <risos> mas eu dizer, é verdade. Eu já não me lembrava que tinha tatuado da Fui, fui um índio. É, fui a o... minha primeira tatuagem. <risos> Sim, mas agora que dizes, é, eu lembro-me perfeitamente. É, fui um índio, um índio lá com umas penas, com loops por por detrás, assim. Uau! Na altura tinha Filho assim. No braço, uma... no não, ah, fui no Não, fui nas costas. Na altura sempre assim, as costas, que era para esconder, era para não. Uh, foi engraçado, foi engraçado todo o simbolismo, uh, aquele receio de chegares a casa e a reação. A minha mãe só soube três ou quatro dias depois. O meu pai estava em casa, fui... o meu pai era sempre o mais. Ele podia não gostar, mas ele até compreendia e aceitava. E, e sim, pronto, ele cheguei a casa lá, lá dei a notícia, ele ficou um bocado preocupado, sei que ele era preciso de era... <risos> mas foi tranquilo, mas foi tranquilo. Mas foi um, um índio e, um, e umas penas, e, e, e sim, que o vigilo que, que tatuou. Também tinha para aí 20 e qualquer coisa. Ah, sim? Sim, sim. 29, 29. É engraçado porque a Andrea tem uma história com tatuagens, ela também tem uma, uma índia, não, não é? Não é? É para escoquear? Sim, sim, porque não. Tu também tinhas 21 anos, certo? Quando fizeste a tua primeira tatuagem. E queres-me falar que desde os 14 anos tu guardaste um recorte de revista de uma tatuagem que tinhas gostado. Pois é. Olha, eu vou dar aqui uma disto também. Sim, a minha primeira tatuagem também foi feita lá no estúdio do Virgínia. Porque na altura não havia muitos estúdios. Não havia nenhum Era só o que? Tatoadores, não é? Pessoas interessadas em tatuar, havia não havia um lugar uh, com, com aquele cuidado, digamos, uh, e com aquela pinta, também. Uh, aos 14 anos encontrei uma revista lá em casa, de tatuagens, porque na altura não havia internet. <risos> e tudo vinha em revistas, aquelas revistas de estilo pin up uh, e essas coisas. E na altura vi uma uma índia, uma aquella, que fiquei com uma enorme vontade de tatuar, mas tinha 14 anos, não podia. E guardei, fiz o recorte da revista e guardei durante uh, alguns anos. E aos 21 fui tatuar lá ao estúdio da Virginia com com esse, esse recorte da revista que foi muito engraçado. E pronto, foi aí que comecei a tatuar. Só tenho duas, interessante. E vamos ficar por Duarte é tatuado. Duarte, tens não, alguma ainda, tatuagem? Ainda não. Ainda não. É, é como eu, é como eu. Ainda, fica aqui já. Ainda, aqui Olha, precisando. somos os dois então, somos os dois porque também não tenho tatuagens, mas fica aqui prometido que se nós chegarmos aos mil subscritores... Uh, ah, então isso vai ser fácil. Vou tatuar, é fácil, vou tatuar... É vai ser ah, é fácil, é fácil porque uma eu, eu quero não tatuar. Não, vou tatuar o talvez o o em produto da Madeira. Talvez, talvez, é. talvez fique a talvez fique a Não sei a onda ainda... Isso é um monte, espaço espaço. Tem, que espaço em todo o lado, isso é, é um tela, facto. uma tela em break, um em Existe uma espécie de superstição que número ímpar é... Temos, temos, temos que ter número ímpar de tatuagens. Há ah, esta superstição que se tivermos número par temos que fazer logo a seguinte para ser número ímpar isso é apenas uma superstição ou uma jogada de marketing brutal para os tatuadores não é uma é uma boa jogada para quem quer fazer fazer mais tatuagens é uma, desculpa, é isso, que... é uma, eu, uma boa desculpa eu, eu acho que é ambas as coisas de fazer. Nada, é é fazer. Aqui, até só se animar Bem, está boa. Está boa, está. Ah, Basta fazer tá mais uma. <risos> Bem, isto está mesmo fixe. Mas é, isso é muito tudo, isso é, isso é treta. Isso é eu, acho coisa... eu acho que é ambas as coisas. É uma superstição e, e é uma, uma grande jogada de, de marketing. Sem, claro. Portanto, já sabes, André, tens que fazer a terceira. Tem, tem que ser no Morimper, não pode ser no Morpar. Olha, que eu acredito muito nessas coisas. Ah, sim. Uhum. Então, pronto. É já hoje, já hoje. É. <risos> Andrei que tem uma par, tem que fazer então a terceira. Tem que fazer a terceira, é verdade. Efetivamente, eu tenho um número ímpar, porque a primeira uh, foi contigo, depois tatuei no mesmo braço com o Nelson, e depois fiz mais uma tatuagem uh, uh, neste braço, que também foi com o Nelson. Portanto, eu vou acreditar que tenho três e vamos ficar por aqui. Vamos acreditar que sim. Muito bem, muito bem. Mas isso é aquela razão que nós damos a nós próprios. Se tu que te enganar, tu vais te enganar e vais fazer mais <risos> <risos> Exatamente, exatamente. Vamos atrás no tempo. Em 1996, o Virgílio Gabriel Anatomic Certo? Era anatomic que tinha no T ou era só anatómico? Era anatómico. Anatómico. Uh, e assim, em 1996, fico onde comecei a fazer tatuagens. foi quando eu abri a anatómica. Certo. E eu comecei a fazer tatuagens uh, à semelhança dos tatuadores da minha geração em casa dos meus pais, numa garagem que eu tinha. E eu então que vi que tinha aquele cantinho e disse, olha, porquê que não faço aqui? E já comecei a, a ver o... O sonho já era o projeto, o projeto era o sonho. Enfim, e as coisas desenvolveram-se ali de uma forma muito rápida e eu, pronto, eu estudei os processos de esterilizar o material, de soldar aguerhas, de fazer tintas, porque nessa altura os tatuadores já tinham que fazer esse processo todo tudo. Hoje em dia não, as coisas já vêm pré-feitas, as agora já vêm pré-feitas, hoje uhum. já, já não precisas de soldar, nem, nem de aprender uma, uma série de coisas que tu tinhas que aprender antes para ser tatuador, que tu já não precisas de aprender hoje em dia. E veio facilitar, e veio aumentar o, o trabalho artístico, artista. Mas ali, não fiz a conversa, veio ali que tudo surgiu. E tudo cresceu. E, e cresceu de uma forma espantosa, que nem eu próprio estava Nem próprio... Não, não, não, não era não estar a acreditar, mas... Eu não estava à espera que a tatuagem fosse tão requisitada, tão bem aceita. Começou a a aparecer muitas, muitas pessoas nessa altura. Muitas pessoas mesmo, inclusive muitos jogadores de futebol na altura, ah, porque okay. tinha colegas sim, que, era, que jogavam à bola e já traziam um o um amigo, que era do plantel principal, e já vem e pau pau pau. E depois o meu negócio começou. Eu, entretanto, ainda estava a estudar, estava a fazer um curso técnico em recursos humanos na Cristóvão Vão Clum, só que já tinha muito trabalho. Já tinha muito trabalho e depois... Tipo, e, e depois e teve-me um que do eu dou tipo, entretanto, os estudos acabaram, felizmente. Ficou para o Sim, e eu... A e entregaste grande, tal com, paixão da tatuagem. Com, com a grande ajuda da minha família, sobretudo do meu pai, que apesar de ser uma pessoa assim, não é direto conservadora, mas pronto, tem um ponto de vista sobre as coisas, às vezes, mais conservador, e ele sempre me ajudou -me muito, ajudou-me ajudou a montar a loja, na altura até oferecem me a loja, por um espaço físico. Que uhum. Foi ali na Cruz Vermelha, ainda mantém-se. Foi a primeira loja de tatuagens dele da, da Madeira. E foi ali que se tocou muitas mães. Uau! Muito bem. E na altura, na altura, quando começaste, notavas que havia alguma tendência de tipo de tatuagem que as pessoas pediam? Ou era tudo muito deficiado? Ah Sim, sim. E isso o Nelson, pronto, também pode dizer. <risos> que o Nelson veio logo, pronto, veio depois. Veio, veio, veio, veio, veio o Wilder, veio o Nelson, depois veio uma geração de tatuadores muito boa. Agora está a haver outra e outra. Uh, mas as tendências nas tatuagens e a moda sempre foi uma coisa que existia no princípio, que nem não se dava conta disso, mas com o passar do, dos anos, e neste caso já das décadas, sim, é uma coisa que está... Tudo o que se passa aqui, passa no mundo da tatuagem, está tudo ligado, as coisas estão todas ligadas agora. E sim, é, é, há tendências, havia a tendência do escorpião, todas as teve vida, a tendência do escorpião. A tendência do escorpião. a tendência do golfango. Tinha a tendência do golfango. O pordossal, que o, o Bel ali a saltava. A tatuagem ah, do tribal, tribal nas costas. Ah, o Tribal foi uma mesma coisa, mesma coisa que ainda estávamos a usar. Era o que eu ia dizer. Naquela altura era muito. Era muito. Hoje em dia e sim, sempre houve uma moda, uma tendência vai você, e, e continua vai a haver. Agora, agora, por exemplo, irreparar, mas existe agora aquela tatuagem mínima. Sim, é. só é. linhas, só Mas isso também vem o material. O material evolui de tal maneira que tu, tu já consegues fazer uma linha mais perfeita e mais fina. E isso, isso é óbvio, que traz claro. outro tipo de, de, de artistas também, porque no continente. Já há várias, vários artistas que se dedicam só àquilo, só fazem aquele estilo minimalista, pequenino. E, e, pronto. E, e o que é não. Nesse estilo minim, minimal. <coughs> ou seja, que não leva tanta sombra ou, tem, ou cor ou passagens de cor. Uhum. Muita gente agora começa a tatuar pela forma tradicional. Ou seja, voltamos atrás nos tempos. Tatuamos com. Uh, uh, Pouca! Se, pouco, exatamente, Pouca! Exatamente, Sim, exatamente, é verdade. Cada exatamente. vez mais há uma maior e, procurando isso E isso para mim e nem sequer devia estar a dizer isto, mas em termos de empresariais, é a nova tendência. Uau. É a nova tendência. Okay. É uma, ou, ou, ou seja, não a nova tendência. Estamos é a voltar ten... às origens é, em é, tudo, é, não é? É, é, um, é uma tendência que o primeiro a explorar, os primeiros a explorar, eu acho que vão ser, vão ser bem sucedidos. Nem quer dizer que faças só aqui. Podes fazer sim, sim, sim. sobretudo aqui na Madeira. Nós temos que ser híbridos para conseguir sobreviver no mercado do não assim tão grande. Quando eu comecei, pronto, era sozinho, e tinha ali um grande mercado, e, e desta é a parte, isso foi-me bem durante um, uns bons tempos e uns bons anos. Agora as coisas não são assim, porque há mais concorrência, e, e infelizmente, pronto, temos que repartir um por todos, e há pessoas que claro. não dá. E, claro. Mais bom boa ah? E boa concorrência, ah? porque falando em concorrência, é, é, temos a Will Nelson, que tem, que tem um estúdio, que usa o seu próprio que... estúdio. Eu não, não vejo como concorrência. Não, mas concre... nunca, concorrência nunca, é nunca... Que Tanto é que, é que ser nós sabemos, nós. Eu, eu tenho o um Virgílio como um grande amigo, como, é o é, para mim, é como eu estava a, de, a dizer, é um mentor das tatuagens na Madeira hum. e eu tenho um enorme respeito por ele e vou ter sempre um enorme respeito por ele. E, e nós, na nossa geração, Uh, ele óbvio mais, mais, mais antigo que eu, mas há muitos anos os tatuadores respeitavam uh, os outros tatuadores. E hoje em dia esta nova geração já não acontece tanto. Okay? Ah, sim. Tem um bocado a falta de respeito, especialmente em, em abrir nos, nas mesmas zonas, ali nos mesmos espaços. Okay. Uh, Pá, e eu acho que isso é, é, um, é um lado negativo desta uma, indústria. uma né? maior -ti tá competitividade negativa. Né? Na nossa altura, tínhamos tanto que é que eu quando quando abri, eh, quis abrir a minha loja, eu fui para a zona da ajuda. Não tinha lojas nenhumas na ajuda. Eu Exato. fugi de tudo, de, de, de do espaço. Eh, mas pronto, nós vivemos numa ilha e, e os tempos vão passando e é, e é difícil. Às vezes estamos, estamos com essa do espaço mas eu acho muito ridículo e já aconteceu abrir lojas de lado a lado e isso eu acho que é uma falta de respeito enorme e nós claro. nós a nossa geração evoluiu com respeito do, do tatuador e do próximo talvez tá eu minha loja sobre da minha geração e a geração que antes ah, deu eu exatamente é porque tu se tu fazias isso na altura muito provavelmente isto dá mal. Levavas uma, vavas uma <risos> vavas relampada. Vavas mesmo vavas mesmo vavas vavas uma relampada mesmo daquelas. Lavas uma relampada. Exato, exatamente. exato, exato. Eu, eu ainda há dias estava em conversa e eu estava a falar comigo um e disse. Eu acho que tenho saudades destes tempos, sabes? É porque há gente que merece mesmo uma forte relampada. Porque é mesmo a falta de respeito pelo, pelos artistas mais velhos. Certo, certo, Pelo tatuador mais velho. E, e por quem. Lutou anos assim, e falo, por exemplo, para no caso do Virgínio, ele, ele começou, exatamente. não havia nada, não é? Tinha aqui um mercado, pá... Ele também foi mentor, e eu sei disso, ele foi mentor das barbearias, agora tens 50 mil barbearias em cada sim, esquina, é verdade, é Eu que acho que isto para ele é... é... Ordem, eu, eu, por exemplo, já me falaram tantas vezes, já me bateram à porta para cortar o cabelo, eu não, eu não vou fazer isso na minha loja, a minha loja é um estúdio sim, de tatuagens sim. e piercings, é, ponto É, exclusivamente, assim. É essa assim. esse serviço. Essa, essa, esta, este boom das barbearias, o Virgílio foi o um mentor disso, ele criou a TNT, criou a barbearia, criou o, o conceito de Gentleman, uh, Gentleman's Club, e agora todas as que era é um Gentleman's Club, que nem, nem sequer sabe que é um gentleman, ok? Por isso, Epa, ui, eu acho que dica, começa, uh, a <risos> uh, <risos> é, é, essa. Não, não, sabes o que é? Sabes o que é que me irrita? Não é uma dica, isto é outra palavra. Eu acho que, sabes o que é que me irrita? É a falta de respeito que tens pelos outros e, e, e pela, pelas ideias dos outros. Claro. E infelizmente na nossa ilha é assim. Uh, eu acho que há é sempre assim um, um pouco em todo o lado é é, é um bocadinho em todo o lado mas aqui mas a gente falta mais que é mais pequeno mas, mas pronto mas eu acho que, é, chatei, que... É acontecer, é. eu exato, acho que o claro, que vai acontecer sim. é os bons vão sempre claro. prevalecer Exatamente. E, e quem se Entendi. manter fiel a, àquilo que faz exato, e à sua estrutura e às e suas coisas ah, vão sim, sim claro Claro que houve um que apareceu e que, que fez toda a diferença e que as mulheres ficaram bonitas. Depois fui a ver nos outros de qualidade que também seguiam o exemplo. Mas hoje em dia, tu vás a um bom cabelarar ou a um mau cabelarar, não é? E sabes que resultados é que vais ter. Claro. Eu acredito que existe clientes para... Mas importante. existe, mas existe. Sim, mas eu, eu, Sim, eu, eu, eu, eu gostava de dar a minha e Eu acho que a massificação, de certa forma, estraga com o mercado. É como a música que se passa na rádio, que estraga às vezes uh, a própria música. E, e depois, é toda uma questão de como a gente estava a falar. E estava a falar que esta é uma geração e é de pessoas, digamos assim, old school, que tem que haver o respeito. E o respeito, o que é que é? Que foi uma coisa que o Nelson sempre fez muito bem. E antes do Nelson teve aqui o Freud também fez muito Exatamente. bem. Exatamente. E que foi, uh, eles sempre respeitaram por isso, ou por isso mesmo. Sim, do sim, sim, é do sim, tipo. sim, Eles não, não chegaram aqui com aquela concorrência de feroz, ah, vamos baixar o preço, vamos ganhar os clientes. E, ele nunca, com a intenção de roubar clientes não de, de, ele nunca me fez isso, estudios. bem pelo contrário, e o, e o Freit, porque na altura foram os dois primeiras, foi um Foram as primeiras pessoas mais... a me fazer concorrência, e depois procederam outros, e, e nunca me fizeram, e, e, nunca fizeram isso ao mercado, não, não vou falar em mim, mas ao mercado, que já não era só eu, e isso eu acho que é uma concorrência saudável e boa uhum. uh, não baixar a qualidade não baixar o preço isso é uma, uma concorrência de, de valor e de qualidade como eu estava a dizer claro. agora o outro tipo de concorrência pronto é como André estava a dizer isso é uma coisa que com a co, co própria... Co própria aqui nisto como é que claro. isto é possível? Como é que é, como é, que é possível o, o, o, o, o, o... Não, não, não, não, não, não atendo, não atendo, não atendo. Oh, nós queríamos... Epá! Tinha que haver pranks aqui na relampada. Acabando. Acho que isso é uma coisa que o Mercado se que consegue definir e escolher e... E pronto, e está tudo bem. Uh, mas em alturas de crise sobretudo com Covid e essas É verdade. Todas. Como é que foi esta situação para vocês, tatuadores, que têm estúdios que para sobre no, a nossa responsabilidade para nosso, e equipas também? Para o nosso, eu penso que foi mais complicado do que eu, porque ele só vive exclusivamente deste tatuário. Exato. E eu, como vocês estavam a dizer, e eu, eu também fiz agora, agora já não há 100, agora sem há tão, bem pouco tempo, já deve ter cerca de 6, 7 anos. Fez as barbearias, desde modernas, com os de tatuagens e a à barbearia, fiz tal do Gentleman's Club, e isso foi um setor da, da atividade que abri uh, rápido. E, e eu até fiquei contente feliz por saber o, o quanto as barbearias e o cor de cabelo isso era desejado. <risos> claro. A, a parte estética, uh, mais sobretudo, acho que isso foi valorizado, e é que a nossa assim, é machista, mas foi pelas mulheres. Uhum porque as mulheres pronto, uh, necessitam... Os homens também A é mais o homem, sim. sim, sim. sim. O, o típico sim, sim. homem clássico é um homem desgranhado, barbudo... isso acabou, isso acabou. mudou isso acabou. por completo, exatamente. Mas, mas não, a necessidade das barbarias, como vai à frente, pronto, ajudou-me. E ainda fiquei completamente ali, aqueles meses todos sem... pronto, sem ganhar um, claro, um claro, centavo. Claro. E do tipo, eu tive ali uns tempos que até... Isso assustou mais do que o Covid. Eu acredito que depois da quarentena também toda, toda a malta precisava de cortar o cabelo e cortar a Sim, barba. E furou logo uma enchente. Uma, uma semana de loucos, duas, uau, dois, uau, vou dizer Em relação a Melhor, melhor, melhor. Agora, em relação <risos> às tatuagens, nós, nós ficamos uh, bastante temporados. No continente ainda ficaram mais. E até não percebo porquê. E o Nelson, já deu a voz sobre isso e, e pronto, já, já, já podes falar sobre isso Claro, claro que sei. É, mais do tipo, acho que ficamos tempo demasiado porque nós, como os profissionais de saúde, seja, enfermários, médicos, estamos habituados a, a lidar com esse tipo de coisas no dia a dia e acho que não havia aquela necessidade. E aí, mais uma vez, nós, eu, eu, eu, eu, por exemplo, sentimos um discriminado no que diz respeito à tatuagem mas pronto não é a primeira vez e mas pronto e, e também po, eu tenho po, posso dizer uma palavra de, de carinho e de apreço e que é, é antes havia mais discriminação do que hoje em dia, sim, e sim, dia sim. Há um, as as mães estão mais bem adequadas mas é, é, isso ainda continua a acontecer não o, o Virgílio disse bem eu como só tenho a parte de tatuagem Óbvio que fechei por completo Eu aliás até fechei antes De ser, não, está mais. De de ser de Dito para, para, para fechar nós, Porque exatamente. acho que por uma, por uma questão de respeito pelos outros e, e até ver o que é que realmente era isto hum, Tínhamos que fechar e, e fechei hum, Falando não como tatuador mas como empresário Eu acho que uhum. todos os empresários têm que ter Um pezinho de meia à parte para qualquer eventualidade, que toda a gente acha que nada acontece no mundo mas afinal parece que acontece sim, sim. e então eu estava precavido, graças a Deus disse então o Covid foi em aqueles tempos fechados, foi tipo umas férias porque eu, em 14 anos de tatuagens, nunca tirei férias e então aproveitei wow. mesmo para descansar. Para descansar, sabes? descansar tipo, sim, Fiz sim, coisas, sim. Apá, mexi nas motas, desmontei as motas. Tu és um não. grande, um grande muito, apreciador costo, de motos e, e, e tá, da tá. BMW também. Adoro. Tu <risos> <risos> parece sim, que sim, casaste sim, com que a marca sim. da BMW. Adoro, adoro a BMW, sim. E, e já agora, Epá, muito, bom eu, carro, muito bom carro. Obrigado. Era o meu carro de sonho, que é aquelas coisas que tu tens um sonho de em criança e que lutas para ti ok? Uh, é um objetivo que foi com muito suor. Eu, claro que consigo, eu, eu meti na cabeça que ia conseguir e consigo. Só que o meu esforço é que se consegue essas coisas. Uh, e mas que lá está. Exatamente. Obrigado. Eu acho que uh, com o Covid, estás a perceber? Eu, eu aproveitei e descansei. Uh, mas óbvio que preocupava-me preocupava-me até onde isto, isto ia. Uh, Nem foi não... um descanso verdadeiro. Exatamente. Não, fui aquele não há aquele certo desca... é. um descanso. Fui aquele claro, desca... Não, não eu um eu descanso eu Descanso do Mercês, Que eu tive 8 anos, para me que dá Estou de, vez de 14. Uau, oh, 14. Tive 14, sim. Mas eu trabalhava. Porque muito. eu gostava muito de aprender. Não, eu e... trabalhava muito. Eu queria muito aprender e queria, queria evoluir. E sim, quando claro. o Fred abria a loja na Madeira, ele falava: ah, opa, tira-me uma folga e não folgava. E queria aprender e queria evoluir e queria saber mais. E... E, pá, e dá esforço, é como o Ronaldo diz, toda a gente diz que é sorte. Pá, a sorte dá trabalho, dá muito trabalho. É verdade, é verdade. E, e o Covid, o que é que aconteceu? Eu, eu cheguei a uma altura que eu pensei, bem, eu não posso apontar o dedo ao Governo Regional, porque o Governo Regional estava a fazer um trabalho e Maior. fez um trabalho exemplar. Acho Maior. que pô, nós início, tivemos sim. muito poucos casos aqui na ilha e, e o mérito é tudo deles. Eu não podia apontar o dedo a eles das lojas de tatuagens, porque nós somos, é como o Vigílio diz, pá, sabemos que somos discriminados, mas eu não posso apontar o dedo a eles porque eles não têm conhecimento do, que, do que se passa numa loja de tatuagem. exato A partir do momento em é que se eles visitassem uma loja de tatuagens e, e, e vissem Seriam tudo um o nosso processo, pá, lá dentro, sim. não iam não ia, não ia chegar aí. Então a ideia era mudar a mentalidade deles, tentar chegar a eles e mostrar que não, que nós já lhe demos Covid, é o Covid, para nós é uma gripe um bocadinho mais grave. Como eu estava a dizer, na pedaço já, na toda a gente... E, e aqui na Madeira, atenção, desculpa, interromper, não, não, não. O, o mercado abri para com um ex à frente do que no continente. Foi, foi, foi. foi? Okay. O, o é, mercado não, abri, é da abre, Abri, abri, porque... E depois foi, eu não lembro, eu tenho um gosto no, no, no nosso Presidente Regional, eu sigo o, o nosso Presidente Regional o, é lá Bocairca, e eu mandei uma mensagem privada para ele, disse uh, se for preciso você ir à loja e ver como nós trabalhamos, hum. está à vontade, não sei o quê. Depois aquilo deu como vista e, e, e depois, uh, lembro que não tive resposta alguma, pá, e aquilo ofendei-me e disse, estou aqui a, a dar a cara como empresário comigo, e eu fui e lá e trai, resposta, e, trai, e, trai, há... e trai o like da página dele, pá, e dez minutos depois, estava outra vez a, a, ele a pedir para eu fazer um like, pá, e eu fiz um like, hum. eu entendi o, ok não vou responder, mas vi o que tu, tava, o que, o que tu escreveste. Exatamente, sim, sim, sim. Uh, depois pronto, depois falei nós no nosso mercado, é óbvio que tatuamos gente de todos os sectores ah, mas era isso que eu ia dizer ainda eu pouco, aproveitei e eu... assim, do tipo, eu acho que eles não estão assim tão tão longe exatamente, da sim. nossa sim. realidade exatamente, sim, sim, sim, sim mas às vezes, vamos acreditar é que eles sim. estão com falta de informação e então eu, uh, pronto eu, eu mexi com os pedir pedi a cliente para fazer um, uma reportagem sobre isto e pessoas. Tem contactos! <risos> e então Contacto. eu, eu falei, pá, pedi para ir à televisão para expor o nosso problema e fomos e ligaram ao vigilo, o Vigil, o Vigil também falou. E bem que o Vigil falou... Engraçado que nós demos entrevistas opostas, mas ele falou de uma coisa e eu falei da outra mas, que, se, mas... que se juntou. Que se juntou. Sei, mas... E agora estou numa banheira sim, do relampada aqui sim, a sim, falar é, sobre isto. É, nunca pensei que estava com é que... um que... homem numa banheira sim, de banho, sim, e melhor que eu ainda de cima. Só na relampada meus amigos, só na relampada. Másica é dar aqui uma relampada a alguém. Ai, Ui! Espera, espera! É isto. <risos> não não é, é, é uma lampada de luva branca, digamos assim, que eu não gosto de bater em ninguém. <risos> Quer dizer, às vezes. Agora! Sei <risos> ah, assim, o um, um ano passado, o, o, o, os meus anos passados desportivos têm a ver com a luta. Pronto, mas isso é outra história. <risos> mas eu gostava de dizer que nessa entrevista que dei, tu tiveste o cuidado, tu estás tu, presencial, não foi? Sim. E eu não. Sim, tu estava. presencial. disseram entrevista ao telefone hum. E eu disse, espera aí, 80% bem do que foi, do que eu tinha feito. E, o, o 80 ou 90, e os 10% que eu disse mal foi os 10% que os gajos fizeram mal. Ah. Sensacionalismo. Tudo que é negativo e, traz mais audiência. e, e isso, a cena é em que está. E disse que o Governo Regional fez um bom trabalho. Assim como não, estamos a falar sim, sim. agora. E eu acho que fez, fez um bom trabalho, sobretudo no início. Agora, até não ando muito por mas é o que é e tem que sair. E, mas naquela ocasião, eu tentei dizer isso: que o Governo tinha feito um bom trabalho e. Até que contra mim falava e só, e só fiz o reparo da Feira do Santo da Serra. Porque até aí disse: o oh, meu governo fez isto bem, tal, tal, tal, tal, tal. E fiz o reparo da Feira do Santo da Serra. E fui aí que eles puseram o meu ódio. E pronto. Eu depois disso eu até tive o cuidado de falar com o meu irmão, e o meu irmão disse assim: Virgílio, eu só faço direitos. Eu não faço gravações. Gravações, eu os manipulo, o manipulo Fica a dica, Olha, só para saberes se... É isto é gravado, mas de início, sim, já de início ao fim, de início ao fim, até o telefone tudo os pregos, os Sabes que isto foi engraçado e depois e tive imensos contactos e a malta da Associação de Tatuadores em Portugal a me ligar, a, a tentar dizer o que, o que é que vocês fizeram na Madeira para vocês já estarem abertos e nós não. Para que eles abriram um mês e tal depois. Claro. Percebes? E a minha resposta foi igual, opa, nós somos uma ilha pequenina, nós até conseguimos de uma maneira ou de outra chegar lá em cima, agora sim, a vocês é, um, é um o maior. Uma, e os um, casos um, aqui um, estavam muito mais controlados, controlado. claro, controlado, altura controlado. já quase estavam um Estava controlado, só que é lá está, aplica-se igual, nós lidamos com doenças contagiosas há anos, por isso eles lá iam claro. conseguir abrir e estar com, com esse cuidado também, mas pronto, lá está. Não é fácil, não é fácil, mas resultou é o que e, é. e, e, e para bem todos ainda bem que resultou. Sim, e então, fizeram muito bem. Obrigado. E um reparo, um masão. Eu acho que as tatuagens uh, depois do COVID, depois depois de, hum, do sim. depois do mercado de trabalho, claro. Eu, do tipo, eu antes trabalhava muito bem com as barbearias, apesar da, da, da concorrência hum. que, que existe. Exato. E era sempre a parte que dava mais, em termos de lucros, na empresa. E pela primeira vez, depois de eu ter aberto as barbearias, não foi logo depois, mas quase logo depois, quando as barbearias... Voltaram a reabrir não, não, não, não. não. Ah. Quando, quando eu tinha as barbearias, e tinha aquilo mesmo já a render, okay, que okay, fez okay. os projetos, e aquilo que foi crescendo, e depois, pronto, as barbearias eram uma parte da empresa que rendia muito mais que as tatuagens. Exato. E agora, o inverso. E vejo, agora mais as tatuagens? Sim, embora também há, há uma nova geração de tatuadores e pessoas que querem a tatuagem, que eu vejo agora cada vez mais. Estive aqui parado durante 10 anos e agora retomou. Também há mais concorrência, só para dizer essa parte. Mas eu noto que a parte das tatuagens... Uh, houve muita procura. E há muita procura depois do, do, do Covid. eu acho que as pessoas querem-me pôr uma marca no corpo para assinalar que tudo isto está a se passar. Exato. É, é, é, é um é uma análise que eu faço. Eu, eu sou de acordo contigo. Senhor. Também acho que o um bom. Eu, eu associei muito isso tipo, ao que no, nós nunca vivemos algo parecido, não é? Isto tudo fechou e eu acho que as pessoas já meteram na cabeça como um dia a acabar. Pois, gente. Ah, Deixa-me fazer é. algo que nunca fiz não. na vida. É. Exato, exato. Saí da zona tipo, de conforto Ok, nesse tenho que fazer isto porque isto... Nós parecemos que estamos bem, mas afinal, de um momento para o outro, isto Arrebenta tudo, e, fecha então tudo Então tenho e... que fazer já, porque posso não ter a oportunidade fecha. de... Eu acho que foi um bocadinho para E fica assim na é? fica Oxe. para sempre. Ainda bem, é? Ainda é? bem, É verdade, e tem é? um significado... Deixa-te de... dar a é. dica, tanto eu como o Vigílio temos outros estudos a bordo. Já olha, é. olha... É. É. <risos> <risos> claro, fica aqui, fica no, aqui, mas, é a dica. Não deixe de ah. se vai ter isso. É como o Angola, o amor de mãe... Exato. Guiné... É verdade, é verdade, é verdade. Exatamente. A quantidade de... Mas isso marca. Eu, mas, que sabes, isso. mas isso é o verdadeiro valor Exato, da tatuagem, cara, que é tu é, marcares um é, é. momento uh, e algo com muito significado. Nós todos gozamos disso, mas isso é o verdadeiro sentido da tatuagem. Não é fazer o raio de uma tatuagem para tu postares no Instagram. Para teres likes e para, para tu achas que és... Mas também dizer, há disso. Vês, vês aqueles gajos, to, aquelas... To... Vês os, os, os gajos e as gajas do fitness, não é? Todos bem com aquele corpo. E têm uma tatuagem, metem uma foto numa banheira todos os PTO e tu achas também que tens, tens aquele cenário e vais fazer uma tatuagem e fazes a mesma fotografia. É ridículo, estás entendendo? Claro, não, claro, não, claro. É, claro. Tatuagem, isto é marcar muito algo que tu orgulhos em vida e tu queres levar claro, para sempre contigo. Uh, por isso acho que quem goza desse tipo de tatuagem são uns nobres de merda que não sabem mesmo o que é que... Qual é o verdadeiro sentido da tatuagem, a Porque o sentido da tatuagem é isso, é tu marcares um momento e um... Estavam em guerra. Amor de mãe, sentiam a falta da mãe, queriam Exato. marcar isso, queriam vincar. São destacados isso. para Angola, me sandia do Oeste e, e, e, e marcaram e, e o ano e tudo mais. Exatamente. E a tatuagem. E falei mal, não sei se. E, e, e, não, e... tranquilo, estás à vontade para dizeres podem dar uma relampada. Todas as cenas olha, que tu quiseres. E a tatuagem da presa é isso mesmo. A Exatamente. tatuagem que faz na presente também é isso mesmo. Exatamente. É o mesmo. Por isso, não, opa, não... deixa aqui um, é, um alerta. É, é, vocês que não gozem dessa de... gente, vocês não gozem... É verdade, de quem não tem esse de tipo de tatuagens... De... É verdade. Também não gozem daquelas tatuagens menos bem elaboradas, porque cada, cada artista faz o que faz. Uh, ninguém é ninguém para julgar os outros. Por isso, cada, todas as pessoas têm o direito de começar. E todas as pessoas... Todas as, as pessoas têm o, o, o direito barco. de fazer o que quiserem da sua vida e daquilo que quiserem fazer, não é? Agora, estar a gozar do outro, pá, eu acho que isso não, não vai elevar ninguém, porque cada um, o melhor deles não é, pode não ser o meu melhor, claro. não é? Mas não deixa de ser o melhor que ele tem para dar. Acho que isso é ponto a Mas assim. é uma salva de palmas, é Sem dúvida, sem dúvida. Isso vai yeah, yeah, yeah, yeah. é ser uma campada. Uma campada. Por falar em, em significados e coisas bonitas, Nelson, no teu estúdio tem oito anos, estou correto? Uhum. Tem oito anos e há uma coisa muito, muito, muito especial que tu fazes, que é a reconstrução das aurelas de uma bíblia, uhum. gratuitamente para quem passou por uma mastectomia. Fala-me disso, uh, como é que isso surgiu, há quanto tempo fazes isto e o que é sentir que estás a fazer parte de um quase um renascimento do, deste tipo de pessoas? Essa tua última frase é o sumário de tudo isto, percebes? Porque não há nada que te pague a reação da pessoa ao espelho. Quando, quando oh. tem, parece que tu estás a devolver um órgão. Eu imagino. E Fazíamos começou, um eu mesmo. vi um posto de um Modozinx, se não me engano, no continente. E que faziam durante, durante a altura do cancro, ou lá o que é. E é isto mais? E eu, exatamente. E eu pensei, e por que não fazer isto? para sempre. Mesmo, tu tiras, bem. tu tiras, tu tiras uma hora do teu, do teu tempo depois da loja fechar e combinas também porque é uma zona sempre mais íntima claro. e estás ali à vontade com aquela pessoa e, e, e tu fazes um trabalho que ajudas alguém não tens que estar com, com politices. Eu acho que graças a Deus o meu dom já e, e tendo a loja aberta já me dá para a minha vida. E para as minhas coisas porque não fazer depois tirar uma hora para ajudar alguém que necessite e que precise. E quando eu digo isto porque, óbvio que isto também foi um bom um boom bastante grande e chegou aos ouvidos dos médicos, os médicos já dizem às pessoas ah, para lá ir. E há muitas pessoas que até muitas senhoras que nem, também pode acontecer homens oh, homens atenção, mas Exato. ainda não apareceu. Mas as, elas ficam, ah eu não queria isto, mas o seu doador disse para vir aqui consigo mas, na verdade, depois de terem aquilo no peito pessoas, e olharem ao espelho, as, as pessoas não estão à espera do resultado final. Exatamente. E o próprio também já fez muitas reconstruções de, das orelhas. Ah, sim, às sim. vezes metade, às vezes homem. Uhum. Não interessa. Uh, mas já fiz. Mas... É o sorriso final, é o abraço final. Que dá, que dá aquela pica, que dá aquela é, é que É que é, wow. é difícil de exprimir e de, e de estar aqui a tentar explicar. Claro que as pessoas dizem, ok, está bem, mas e tu já, não cobras e, já, e tu eu já tive ali pessoas é que não é coisa fácil para fazer para a mulher e já tive pessoas a chorar e, e essas mesmas pessoas estavam a chorar não foi que estavam a sorrir mas estavam a sorrir de felicidade mesmo, de dar aquele abraço e tu sentiste yeah, é uma coisa fácil. é a sensação de que fui foi envolvido uhum. sim, sim sim, sim, sim, sim, sim, sim. não é explicável e eu, como eu digo, não há valor algum que, que pague isso e eu tive há tempos uma senhora que foi e que fui a, a... E fica uma coisa a, muito bem ao conseguida, muito bem feita. E estava-lhe a cobrar 400 euros para fazer um mamilho só a cor. Ela já tinha feito a reconstrução e estava-lhe a pedir 400 só para fazer a... a sério? E eu acho que... Eu não sei o um negócio de cada um, mas eu jamais tirava partido do sofrimento de alguém. Porque eu sei que se eu pedisse mil euros a certas pessoas, eles iam pagar. Porque querem ver aquela parte devolvida, claro. e então há gente que, que tem possibilidades e, e que paga o que for preciso, e jamais em tempo algum eu iria aproveitar-me de daquela parte negativa da pessoa para para, para, para, para o conseguir um ganho a da fonte não me custa nada tirar uma hora de tempo no fim do dia e fazer isto pelas pessoas porque, e se cada um de nós fizéssemos um cozinha e trássemos uma horinha de tempo para para dar um bocadinho a alguém acredita, isto ia ser melhor isto ia ser melhor, e, e lá está. O Covid eu pensava que ia ensinar muita coisa, não ensinou nada. Eu acho que o Covid trouxe o melhor e o pior. Como tudo na vida, infelizmente. Uhum. muito. Virgílio, e tu também tens um projeto muito bonito, que é o projeto Vidas Suspensas, que entretanto não sei se está ongoing ou se... Está sempre tá, ongoing. Tá on uhum. Tu ajudas sem abrigos a terem uma nova aparência. Fala-me disto. Isto já teve um outro nome, tu já tinhas começado isto num outro projeto. Sim, sim. A gente começou com o Movember, com as idas à cadeia, uhum. para cortar os, os, o, o cabelo e dar aquela mais, aos preços e, sobretudo, aos sem abrigo. Mas também começámos antes disso tudo, começamos com o Movember. Com o Nelson a falar agora, de, que é uma questão que também acho que diz respeito a todos nós, e a mim como tatuador e ele, ah. sobretudo, porque nós temos a capacidade de fazer a reconstrução da oral mamária melhor do que muitos médicos ou melhor do muitos esteticistas, porque nós temos... o acho que os tatuadores vão um pouco além, são mais profissionais nisso e conseguem reproduzir o seja uma coisa realista, Já. ou abstrata, melhor do, do, do que um outro que está ligado à estética, que se calhar está mais habituado a fazer uh, sobrancelhas, ou... Não é desvaluzado ao trabalho de ninguém. Ou de um médico que pensa que está habituado a tatuar. E nós nisso acho que estamos ao nível aldozes acima. Como não também estão a níveis 12, 13, claro, que faz parte das, em outras da, áreas, sim, claro, sim, claro das, das profissões. Agora, voltando ao sem-abrigo, primeiro isso começou com o Movember, que foi o movimento da próstata, que é, que é, o, próximo que, mês, que é já. o próximo mês. Isto é o mês rosa, que é o mês da mulher. Depois vem, acho que é o, que é o mês azul, que é o mês do homem, que é da próstata, tem os problemas ligados à, às doenças masculinas. Uhum. E, e pronto, essa ideia veio, foi feminino e do Paulo, do Paulo que que ele tem mais dado sempre neste, nestes projetos. E, e depois eu disse: olha, porquê que a gente não faz a mesma coisa, mas faz com o sem E fomos para a rua naquela e começamos a se contactar com eles mesmo. Por isso é que eu gosto de vídeo, estava-te a, estava a perguntar como é que era a, a objetivos, as objetivos estas coisas todas. Sim, já, sim, para sim, lá, sim tá? exato, exato. Tá tá Porque quero mas evoluir sim. nesse sentido e quero demonstrar o, o que as pessoas sentem da forma mais real que eu consigo, e técnica. E, e pronto, foi um projeto que me encheu, que me encheu o coração, como este que o Nelson estava, estava a falar. do TP tipo, não estava à espera para os contactos tão impactantes que eu ia ter no dia a dia com as pessoas. Foi realmente bastante impactante ver ali... E falar das experiências deles, de como é viver na rua, o que é que eu... Mais do que falar, mais do que falar também... Sim, falar, sim, sim, sim. sim, falar, sim, falar, sim. Falar, falar. Houve muita coisa que a gente Depois falou um pura, Sim, mas... Uh, sentir, sentir. Sentir. Sentir. E os relatos que eu tive das pessoas, sobretudo de... Só de miúdos estavam um ali a... Porque tu vens para a rua por uma razão qualquer, porque não tens casa, ou teu pai, ou tua mãe morre, ou um auxilio, e depois já estás ali, ficas com o teu amigo, ficas um dia, ficas dois ficas três, e vais ficando naquela situação. Aquela situação, claro, que evolui para dependências, e coisas assim do género. E tu a percebes disso quando tu estás no terreno. Porque não há é assim tão difícil de estar no lado de cá, estar no lado de um lado lá. É, uma língua muito tenue. Aí estou a rir, mas pronto. Uau, isto isto fez-me lembrar o, a publicidade, acho que é da nós, não entendo. <risos> <risos> mas pronto. Uh, mas foi uma experiência super impactante, Uau. como eu estava a dizer. Foi lá um relato que foi da Cesar e tenho esse vídeo, vocês podem ver, está tá, tá nas páginas do Facebook e do Instagram. Uhum. Uh, f... Fui forte, e ela, ela, ela, ela quando diz aquilo, tu vejo puf, a lágrima assim aqui, e tu vejo, e foi no dia da mãe. Uau, fogo. E, e tu vês que aquilo é mesmo, Sim, é forte. forte é real, Sim. e depois tu sentes tempo também para tirar aquelas pessoas da rua. Por mais que tu faças, por mais que tu digas, é que ele já quase está institucionalizado dentro delas, e mesmo as próprias instituições, os próprios psicólogos, com a maior das vontades que vê essas pessoas com medo das vontades, seja a associação ou quase, que nós estamos muito apoio eles e mesmo o próprio presidente, e os políticos, sim. temos sempre o apoio de toda a gente. É difícil resgatar um pessoa dessas para a, uh, a cá, cá para fora. Às vezes, eu do tipo, eles têm a maior das vontades e tu vês essas pessoas a se reerguer, e aqui novamente, e aqui, e aqui. Mas então, esse trabalho, eu não faço, eu não fiz choque no Movember, eu não fiz choque com o Xembre Eagle. Esse trabalho eu próprio já fiz dentro da minha empresa. Eu do tipo, pessoas que trabalham comigo, eram pessoas que tinham problemas de toxicodependência, de e hoje em dia são pessoas croadas. E isto são projetos que já levam mais de 10 anos. Uau. Muito especial, muito especial. Hum, Ambos os projetos são muito lindos e o Movember tá, é já, já o próximo mês e mal podemos esperar todos nós para ver o que é que, que, é que tem planeado para isso. Olha, eu não tenho nada, até tá agora. <risos> Mas vai <risos> aparecer. Agora é a ah. altura de nós passarmos para um quadro adaptado. Um quadro chamado explica me mas adaptado às tatuagens. É. <risos> Andei a vasculhar as tuas redes sociais vi este retrato explica-me isto Então, o explica-me que é que é? Eu, eu encontrei várias imagens de tatuagens espalhadas pela internet e tenho aqui 5 tatuagens na qual gostaria de ter a vossa reação verbal ou então por Vá. Uh, são tatuagens uh, um bocado estranhas e outras muito impressionantes e eu gostaria de saber se vocês têm alguma experiência com este tipo de tatuagem ou não. A primeira tatuagem é esta, a típica tatuagem japonesa, é isso, é, e a Tu sabes que o Japão só teve autorização uhum. para... para... Foi agora. Foi agora. Foi só agora. Eu agora, sei. no sentido de alguns é... anos, agora um ou... um mês, mês. mês e tal. Um mês? Sim, é que, é que Era que uma coisa underground sai, proibido. É, era proibido. Agora a é oficial é, Tatuar é, era proibido é, em é, geral. Era... Não só este tipo de tatuagem. Tudo o <risos> <tudo, risos> tipo tudo de tipo tatuagem. tatuagem, tatuagem, tatuagem. Era, era tudo para fazer este tipo de tatuagem. isso é o Yakuza. Parecia que no Japão, como a imagem da tatuagem está associada ao Yakuza, é uma máfia, claro. São, são, são, máfia? são, não, são das maiores máfias da mundo, assim como os italianos. E pronto, por isso criou-se esse estigma à volta da tatuagem. Toda a gente queria fazer então uma, uma tatuagem, era proibido. Mas no Japão, que é um país... Então, eu Como é que é possível? Nos é dias verdade. Dois, é nos verdade. Para tu vês o estigma que a Até. tatuagem ainda te traz e carrega. De uma forma positiva e negativa. Este tipo de tatuagem é feito em... Poké ou a é tradicional? Podes fazer da, da, da de, das duas maneiras. Sim. É sempre é pok. é, wow. parece feito de isto demora imenso tempo, acredito. Não, quem faz Não? isso quem faz isso já tem a técnica suficientemente para ser rápido. Para okay. fazer rapidamente. Não, tão rápido como com como uma máquina, mas, mas rápido o suficiente. Sim, já há uns que fazem quase... Mas if eles if são is, muito bons a fazer aquilo. Wow. Uau, esta a está, está impressionante. Eu fiz uma talha de a tradicional foi feito pelo modesto, um, okay. não foi pelo um tatuador, só oh, pode tatuar nas de costas, mal. e é onde ele quer, tu não escolhes. Ah, tu não escolhes, eu lá que like to... <risos> escolhe. É um artista pura. A cultura é, tu... não, a cultura a... ah. ah. de a tatuagem tem muito isso, muitos tatuadores, polinésio e tudo. Tu mas o cito das costas não, eu, é lá que eu, põe. Okay. Eu, eu, eu, eu, eu, okay. eu, eu, eu, eu tive uma estrangeira que tatuou comigo, que ela tem raízes nas Ilhas Chamoa, e ela quis tatuar com um artista que está em Inglaterra e ele é, não há estúdio, na casa dele não. ele tem uma reunião contigo vê se tu és apta a ter uma tatuagem dele okay, e ele eu depois escolhe, escolhe, escolhe o design para ti Perdão. e se quiser tatuar, tatua-te senão tu vais embora sem uma tatuagem ok vários tipos de tatuadores é... <risos> vários é, tipos de é tatuadores ah, Ora bem Sim, outra eu acho que isso também é morte outra tatuagem ah, é esta consegue fazer zoom? Essa savage. Bem... Uh... Isso, isso, isso já vai aos três. Exato. Claro. Isso é savage. Agora... É... Oh. Isso lá está. Então. Ninguém pode julgar a rapariga ideia. porque ela gosta oh. e a cara dela e ela faz o que quer. Exatamente, quiser. claro. E diz-me uma coisa. Achas ela bonita? Ainda não. É linda. É. Pois. Vai depender. Mas, é, é uma tal de perfil. É. Mas, é. É. mas sim. Sim. Mas. É linda por tudo. O, ah, teu, o teu sim vai até onde? Tu andavas com a ala de maldade aqui na rua, na Madeira. Mas, uh, uh, boa, boa questão. Olha, boa questão. Ele não andava por causa dos pós <risos> Não, isso eu comprometer. Não estou comprometido. Satanás, é comprometi. Okay. Okay. Uh, atenção. Eu, na, na minha altura, em 1997, sim, sim, sim. foi antes disso, que eu fazia a minha primeira tatuagem e tive a necessidade de ser rebelde e de ser diferente dos outros. E, que e, achas, que é, e coisas. achas que é, é claramente isto que ela está a tentar passar? Sair do bem. sistema? Já, já só, toda a só, gente só, tem muita tatuagem. É isso, só assim, como o Noilson, como só quando tu vas ao extremo é que já és diferente. Isso, isso, isso é a nova tendência. Nova tenda-se ir ainda mais além. Sim, e aquela cena nos olhos, não sei Sim, se claro. já... Ah, fa falando nisso, exatamente. É. Tem esta Sim, situação. Sim, parece uma cena do... Posso ver? Do Atenção, diabo. isso não se pode julgar como tatuagem, porque isso é uma seringa que injeta tinta na... na... Exatamente. Eu, eu enquanto é estava é a pesquisar não. este tipo de tatuagem, eu assustei-me com cada imagem não, que não os olhos é infatavam. E as este, este pessoas ficavam cegas um... do olho, porque corria mal e... Mas a pessoa faz também só. Clarinho. Só que é. São assim. Só um bocadinho maior. Eu, tipo, eu já vi, eu já vi é como tudo. há pessoas que estão naquele que é extremo, mas o extremo vai muito da sociedade, da cultura. Claro. E... Exato. Que é uma... e, e, é... e... Sim, é, e... a realidade e... é... daquele é... é... lugar E no e... e... com... nicho é... é... é... onde ele vive, até não pode ser uma coisa, não, não vou dizer que é banal, mas é aceito. Se não fores às tripes também vais ver isso. isso é, é, é, é os modernos primitivos. Eles fizeram uns, um, modernos uma... Modernos um, primitivos, ok. Eles fizeram uma produção há muitos anos, o ainda era novo, ainda não fazia tatuagens. fizeram com a Fontanha e... Não fui o Fontanha nada, fui o Chique. O, o Chique fazia é as minhas tatuagens. Não, não, não, não. O outro Chique fazia as minhas tatuagens. E ele participava nesse programa com um conjunto de colegas. E basicamente passava-se ali, chamava-se os Jovens Primitivos, porque os gajos já apareciam com os alargadores, okay, com as tatuagens, okay. exato, a tatuagem tribela, tatuagem negra, preta, tipo aquela que exato, com os eles chamavam os Jovens Primitivos. Uhum. E é isso, do tipo, aquilo é era uma antevisão do que é acontecer, ou do que já está a acontecer. Exato, exato. É muito interessante. A outra tatuagem é esta: 3D. A tatuagem 3D. Atenção, isso é uma técnica, ok? Muita gente às vezes diz, vocês sabem fazer uh, tatuagens 3D, assim, não é uma máquina especial para fazer o 3D. Exato, atenção, é técnica é, é pura. É técnica e uma pele muito branquinha para conseguir fazer esse efeito. É isso, Amazonal, se me falar. Uhum. Mas também vai depender muito do ângulo que tu olhas a tatuagem. Acredito. É. Sim, é tudo feito à base de ângulo é, é, e é tudo é, muito é, feito. Eu gosto da parte trivial. Mas, por exemplo, eu acho que foi assim mais aquilo que tu mostraste antes. Tem mais a ver com o tem, é. tem mais a ver com a tribo. Certo, sim. certo. Para mim, para mim, para mim, para mim. É e a última tatuagem para nós rirmos um bocadinho é uma tatuagem que o Alex mostrou-me antes de ontem, que é esta. Essa é uma mangueira. parece -se. -se uma com os amigos e daí pronto. Sim, de repente, no Mas há sim. pessoal, há muita gente que faz isso, não? Brinca um bocadinho com o corpo, já vi também no mamilho, com brincadeiras com o mamilho. Ou perto da vrela, um costador oh. de relva, agora o cenário dele vem na vreia. <risos> Uma merda, cara, era é toda já <risos> <risos> E, E fracasso, e gostei da tatuagem. Até estava mal tatuado no sentido que não estava aquela cena, aquelas letras dos certinhas mas estava lá assim. Que isso, mano. <risos> Ele de... levou a tua mente. <risos> e gostei, eu gostei. Não, não o eu até não sou muito gay ter é tatuagens uh, com teor sexual Foi. ou com teor ah, de, okay, sim. Ao Há com teor, de, não, eu ao com teor de, só um beijo fazer sim, sim, <risos> ou com teor de mas eu achei uh, fun Uau. Ah, para nós terminarmos esta conversa eu gostaria de falar-se uh, isso é que o Virgílio já viajou o mundo e e isto, as conversas das tuas viagens, tenho a certeza que dava para mais um, um episódio da Relampada. Mas eu gostava de saber também se o Nelson é um homem viajado. O nossa não teve Eu já viajei. É, complicado, é complicado, <risos> eu já viajei, mas eu não, não gosto muito. Não gostas muito de viajar? Não é que eu não gosto de viajar. As poucas viagens que fiz para tipo, trabalho não foi. Acho que fiz de trabalho incomoda-me o facto de tu não estás na tua zona, uh, no teu espaço, com as tuas coisas ali à mão, exactly, para exactly. trabalhar, é, é difícil. e Pá, viajar, gosto de viajar, mas eu não te sei explicar. Eu hum, eu acho que sou um, um monstro do trabalho. E isso, isso, isso às vezes é mau, percebes? É, é mau para, para o meu lado do, uh, pessoal. Já ou eu tenho alguém ao meu lado que me incentiva a viajar e, e tipo a esquecer o raio das máquinas e, e esquece o, o mundo da tatuagem, mas eu, um, eu ainda, ainda hoje sou muito assim e quero aprender, e tanto é que eu falo com outros tatuadores mais novos do continente e eles dizem, pff, tratam por valhotes já, <risos> dizem, pff, tu queres estar sempre... Um, na filha e tu queres aprender e tu queres com os novos materiais e tu estás sempre a tentar evoluir e aprender e, e é como eu te digo por isso as viagens para mim eu não penso muito nisso a verdade é essa, mas ele fala-me das viagens e eu vejo, eu tenho óbvio que tenho, temos amizade com Instagram e vejo as Fontes fotos incríveis. dele e aquilo fascina-me muito, fascina-me mesmo muito mas lá está eu acho que todos nós nascemos com com um dom e, e aquele gosto, e ele... é bonito ver as fotografias dele, porque isso é que ele é, é é tirado fotos com amor, estás a entender? E ele ao pôr as fotografias, e eu consigo fazer a leitura daquela foto, eu quase consigo imaginar o que que ele estava a sentir quando, a tirar, quando estava a tirar aquela fotografia, a foto, estás a entender? Sei, sei. E eu não consigo, eu não tenho esse sentimento para fazer isso, eu já viajei, ok, ter uma foto ou outra, mas depois fico um bocado assim no ridículo, das coisas, percebes? Eu acho que isso é preciso é preciso tu teres aquele espírito de, de, de vida Aventureiro também Para fazer isso, percebes? Eu, eu, eu adoro ver as fotografias dele Lá, no, lá assim, <risos> se lá de... onde? Sei lá onde é que Tudo ele certo. está, mas ele tira aquelas fotos E, e, e, e para mim é, é ótimo, porque eu como, como viajo pouco Para mim, isto é ele, ele mostra-me coisas que não vejo Profissiona Exatamente, é, é, verdade, é verdade uma viagem Por isso que eu digo eu, Ok, eu gosto de viajar Mas eu acho que ainda estou muito vidrado no, no raio do trabalho No trabalho percebes? e pá, Não sei se isso vai é alterar És novo, é novo. Não. É. Sim No entanto, algum destino de sonho pá, Com... Férias largas e à vontadinha. Sabes, eu gostava muito de conhecer o Machu Picchu. Machu Picchu, ok. Boa. Gostava muito. E gostava, se for para viajar, que seja onde ele vai. Tipo a... a, a, tribos. a, a tribos, a culturas remotas, a coisas que tu, tu para não que tenhas... que tenhas... um choque cultural Estás completo. Estás mosquitos? Sim, aqui na Madeira temos muitos um hum, Mas lá é muito mais hum, que no uma... Não, que não <risos> <risos> Aqui na Madeira é caso Alex sério Virgílio, não, Virgílio eu, tu já viajaste pelo Brasil Na Amazónia, na Índia, Tailândia Myanmar, Nepal e sabe-se lá Há mais sítios E gostava que tu me falasses em específico Porque vais voltar aqui ao Relampada Para falarmos das tuas viagens Com uh, todo o gosto, com todo o sobre as tuas viagens Mas eu gostaria de saber Como é que foi a experiência no Rio Ganges? O gancho foi o <risos> O Ganjo foi, foi o ao... gancho. Para quem não sabe, é um rio na Índia que é, muito, é considerado um rio sagrado para a cultura hindu. Aquilo. Eu posso dizer, posso inventar aqui até milha de GTs. Foi transcendental, foi bonito. Sim, tu mostraste bem no gancho. E nada ah. Nadaste ah. no <risos> Eu nadei, não, não apanhei doença nenhuma. Impressionante. Aquilo, aquilo aparece de tudo lá. Tudo. Mas aquilo é... E tudo. vocês falam do Covid? É, é verdade, sim, sim, Covid! Sim, sim, sim. Mas, mas o é pronto, é a, a, a, a Sérgio da Índia, não a rede de esgotes, não há a melhor que tu podes ver claro. nas sim. viagens ou na Mãe. Mas pronto, tem a sua piada e as pessoas acreditam que aquilo é sagrado. tipo Nossa Senhora de Fátima. Só basta sim, sim. Ver, se tu acreditas tu já tens um... Uma grande predisposição para que aquilo aconteça. É assim que eu vejo as coisas. Depois tinha lá tipo o Chadeus, o Fechner, que há aqueles homens que se pintam de branco, aqueles rastros e fazem Isso aquelas é, é, rastros é. e fazem o yoga. E uma das, do tipo, eu fui, eu fui visitar a Índia. A primeira razão foi para visitar o, as tribos do deserto, que são os Kaldálin. E depois teria de andar no deserto, naquela parte toda, vim para o Ganges, porque também interessava Porque também é uma parte sagrada da Índia, e Varanasi, quando... não é? Varanasi. Varanasi. E eu gostava de conhecer aqui. E foi eu conheci. e conheci. Cidade super, hiperpopulosa. É difícil de andar lá. Não interessa. Mas que eu gostei, gostei, gostei, gostei imenso. Sobretudo da parte espiritual. Sobretudo das pessoas, das pessoas que, que eu tive o prazer de conhecer. Fosse mesmo o chá que disseram-me Olha, podes sentar aí, fico, é, já podes também como é, que és como é. Uau, sim, são muito... É uma cultura muito... Muita acolhedora. São, são acolhedores, são abertos. Claro que não são todas as pessoas, é claro que eles também vivem do turismo e sabem explorar isso. Porque, de certa forma, tu mesmo nos lugares agora mais remotos, tu vais encontrar sempre pessoas que querem explorar a tua parte de turista. Mas também tens que saber jogar com isso tudo. claro uh, Quis-te pessoas e aos lugares remotos e e gostava até de chegar mais longe, mas também é preciso ter tempo e é preciso ir uma vez, duas, três, e tu, Várias tu, vezes. tu, tu consegues dizer Mas são coisas que vão desaparecer, nem digo no gajo, mas são coisas que vão desaparecer. O que me, me impressionou mais no gajo? Nem foi o facto de ter nadado, nem mesmo o facto de ter visto os chá de hoje, estar com as e e poder fotografar e, e poder socializar. O que o, uh, impressionou verdadeiramente, mas isso eu já tinha visto quando estive no Nepal, mas ali de uma forma mais... Eu não sei qual foi a mais cruel foram ambas cruas e muito Até pode chamar um assim cruel para a nossa sociedade, que eu não acho que seja cruel. Estás a, Estás a falar dos mortos, eles queimam os mortos, Sim. não é? Sim, tu vês, fazes... é. do tipo, essa Sim. parte tu não tens acesso, entre parênteses, para trás fotografias, ou fazer claro. fisiagens. Mas tu, nem sequer, do tipo, o ver, tu queimares o, o morto, eles a carregarem o morto, e depois tem, tem coisas que são culturais que tu só até percebes lá, do tipo, tu não vês mulheres. Nos, nos funerais, porque as mulheres choram. Se, se a mulher o defunto não parte. Exato. Ou se ele parte, ele parte em sofrimento. E havia muitas delas o que acontecia, a ou o marido, ou o parente mais chocado, uma, chegada, pessoa, que era, uma, sim, uma sim. pessoa que ela gostava muito, sim. eles faziam afogar e elas levavam-se para afogar. A sério? Isso acontecia muitas vezes, por isso elas foram. De Estas histórias uh, e muitas uh, outras dão mesmo para um outro episódio dá, dá, e, dá, e dá. vais mais voltar mais, aqui. Mais faz outra outra. Sim, continuou, uh, Do tipo, ao funeral para os ricos mesmo, e para os pobres, os ricos têm sempre mais lenha. Do tipo, se tem sim. mais lenha, o corpo de certeza vai se lá todo em pó e em ciências. Com menos lenha vai-se para cem, o ossos, para a perninha tchau. e tu vês isso lá. Tu vês, tu vês. E depois outra coisa, a parte que se calhar que... que é mais impactante é o cheiro. É o cheiro constantemente é, é que do tipo, não é uma pessoa que está a ser carbonizado São várias. São todos os dias. São pessoas a, toda a, a ser carbonizadas. É do tipo, eles até do tipo as, as famílias mais ricas põem um online que tem um cheirinho qualquer que eu já não me lembro. Para cheirar um bocadinho melhor. Exatamente, que é para deitar aquele cheiro mais em si, e não tanto entre parentes, com todo o respeito, a carne pura. A carne pura. Mas pronto, foi, o Nepal foi foi espetacular. Ainda em, em questão de tatuagens, sobretudo na parte norte, nordeste, é tudo também clandestino. Tu ouves as máquinas a... Mas tu não, não vejo ninguém tatuar que é, é tapado. Ah, Agora no sul da Índia eu acho que é permitido. Agora na, na parte norte ainda está a também. Há muitas culturas no mundo que tá bom, e as culturas asiáticas, apesar de terem alguma tradição que é o caso do Japão, que têm uh -huh. muita tradição, Exato. ainda era tá boa até 2020. Opcionalmente, tá a proibido, coisa do não é que era proibido. Doideira. Muito obrigado novamente por terem vindo aqui ao Relampada. Não, obrigado com, obrigado, com, obrigado a conversas pelo convite. Com vossas e podíamos estar aqui imenso tempo a falar destas coisas e sim, muito sim, mais. Sim, sim, Portanto, sim, muito sim. obrigado por terem se sentado Olha, aqui na nossa o, banheira. O que gostou <risos> foi começar. Não, não. <risos> o que foi começar. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado. Sim, Obrigado também agradeço. Obrigado nós. Acho que foi pela primeira vez na vida e última voltar numa banheira com um homem. <risos> <risos> <risos> coisas destas, <risos> <risos> coisas destas, <risos> <risos> coisas destas <risos> são mesmo <risos> na Relampada. Coisas destas são mesmo na Relampada. <risos> Obrigado por terem estado eh, desse por terem, desuado, por terem vi, eh, ouvido eh, estas histórias magníficas. E até à próxima Relampada.